Nossa pauta aqui no Congresso não é uma pauta do governo. É uma pauta, estou né, sendo repetitivo para dizer que é uma pauta de interesse do Brasil. Eu quando sento naquela cadeira eu represento aqui os 80 outros senadores e, obviamente, o Congresso Nacional. Então nós temos que dar arte e normalidade ao Brasil, as manifestações de ontem, que eu já inclusive participei no passado de manifestações que acho que é o direito de ir e vir. É livre a manifestação. Lamentavelmente, elas, né, alguns, perderam o controle e terminaram pedrando patrimônio público e colocando em risco vida de trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu, isso não foi um ato contra o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o símbolo da democracia brasileira, é a representação do povo do Brasil. Então, eu acho muita naturalidade as manifestações. Eu só lamento que elas tenham, né, pessoas tenham perdido o controle. Eu sei que, tenho certeza que os organizadores não desejavam isso, não desejavam a perda desse controle, não era esse o objetivo. Mas, lamentavelmente, o que nós assistimos depois foi a perda do controle, e depredação do patrimônio público e correndo a risco a vida dos manifestantes e das, dos trabalhadores e trabalhadoras que estavam é, nos ministérios. Então, o Congresso Nacional vai dar, fazer o que tem que ser feito, normalidade, né, trabalho, que é o nosso objetivo.